Cara, se você tá pensando em comprar esse produto aqui, ó, libid gel, é muito importante que você assista esse vídeo até o final, tá bom? Eu estou utilizando o Libidgel gel há cerca de 4 meses e resolvi criar esse vídeo aqui para estar tá te dando... Dois motivos para você não estar tá comprando o libidigel, tá bom? E se você assistir esse vídeo até o final, eu ainda vou te dar um alerta do golpe que tá tendo do libidigel na internet, tá bom, pessoal? Então se você quer comprar esse produto, assista esse vídeo até o final ou você vai estar tá perdendo o seu dinheiro e ainda colocando a sua saúde em risco. Pessoal, antes de começar esse vídeo aqui, ó, já queria pedir desculpa pra vocês aí, tá? Não sou muito bom com câmera, me desculpa a bagunça ali atrás. Eu realmente decidi gravar esse vídeo só para tá ajudando vocês. E tá falando esse alerta pra vocês aí sobre esse produto, tá bom? Pessoal, antes de eu falar desse produto, já queria falar pra vocês aqui, ó Eu já tomei muitos produtos, tá? Na internet aí, já fui muito enganado, tá? Por encapsulado Tomava também, ó, Tadalafilas, tá? Pra quem não sabe, Tadalafilas é um Viagra, tá bom, pessoal? Isso aqui, ó, a longo prazo, isso aqui vai acabar com a sua vida, tá, pessoal? Isso daqui dá problema de coração, dá problemas cardíacos, isso aqui é muito, mais muito ruim pra tua saúde e pro seu psicológico, tá? Como eu falei para vocês, ó, eu já utilizei vários suplementos, mas depois de pesquisar muito, muito mesmo, tá? Porque eu tinha três problemas, né? Ejaculação precoce, problema de ereção... E o meu pênis tinha apenas 14 centímetros, né? Tá na média do brasileiro? Tá. Porém, a gente sabe como que a gente homem, né? A gente só quer aumentar. Foi aí, pessoal, que depois de pesquisar muito, eu vi que a única forma de você aumentar o seu pênis e melhorar o seu problema de ejaculação precoce e de ereção é você utilizando um gel. Porque o gel, pessoal, ele vai direto no seu pênis, né? Você aplica direto no seu pênis, aonde ele vai entrar nos corpos cavernosos do seu pênis promovendo o aumento. Foi aí que eu resolvi comprar um produto em gel, né? Foi até uma indicação de um amigo meu do trabalho. E, cara, eu não tinha... eu não conseguia manter uma ereção, eu tinha problema de ejaculação precoce, meu pênis era muito pequeno, eu tô há quatro meses, pessoal, tomando esse produto, e, cara, hoje eu me sinto um novo homem, entendeu? O meu casamento tava quase terminando, eu tava quase perdendo a minha esposa, né, pessoal? E a gente sabe como que é, né? Se a gente dá uma ali com a nossa esposa, com a parceira que seja, e a gente não consiga satisfazer ela ela vai tentar se satisfazer com o dedo. E se não conseguir se satisfazer com o dedo, ela vai acabar procurando lá fora, vai acabar traindo, né, pessoal? É o que acontece com muito casal aí, acaba tendo traições, entendeu, pessoal? A pessoa, o homem não consegue satisfazer a mulher, ela precisa se satisfazer de uma forma ou de outra. Porque da mesma forma que nós homens temos necessidade, as mulheres também têm, entendeu? E no início do vídeo, pessoal, eu falei que ia estar tá dando dois motivos para vocês não estarem comprando esse produto. O primeiro motivo é o seguinte: estão falsificando esse produto, pessoal, estão vendendo ele em Mercado Livre e o LX. Eu vou estar tá deixando o um site oficial aqui na descrição. Entra lá no site oficial e desce até lá embaixo na página. Você vai ver que na própria página do fabricante eles falam que. Desculpa, tá pessoal? Eles falam que o produto está sendo falsificado e está sendo vendido no Mercado Livre LX. E é produto pirata, não tem registro pela Anvisa. Você vai acabar tendo problema, tendo alguma alergia no seu pênis se você aplicar no seu pênis, entendeu? O segundo e último motivo para você não comprar esse produto. Cara, antes de comprar esse produto, eu vi alguns vídeos na internet aí onde o pessoal falou que com uma semana já conseguiu 3 centímetros de aumento peniano, já melhorou as ereções, a ejaculação precoce não tinha mais. Cara, isso é mentira. Isso aqui, pessoal, não é fórmula mágica, tá? Isso aqui é um tratamento. Eu consegui o meu primeiro centímetro de aumento peniano usando o produto em 30 dias. Foram 30 dias passando o produto ali no pênis, fazendo os exercícios, né? Porque se você comprar no site oficial, eles vão te mandar uma série de exercícios mostrando como que você aplica o produto e faz o exercício para você realmente ter resultados. Então você tem que ser recrado, você tem que fazer os exercícios e passar o gel todos os dias no seu pênis para você ter resultado, tá? Eu comecei a ter os primeiros resultados a partir do. Duas semanas, mais ou menos, né? Eu vi ali uma melhora na mereção, a uma ejaculação precoce, coisa que eu durava 2 a 5 minutos, já tava durando uns 10, 15 minutos, entendeu? Mas o primeiro centímetro de aumento peniano veio com um mês. Hoje eu tô há mais ou menos quatro meses e meio fazendo o tratamento à risca, e eu já consegui 4 centímetros de aumento peniano. Mas, pessoal... Não é da noite pro dia. Pra você que quer resultado da noite pro dia, faz a cirurgia da bioplastia, tá bom? Você vai pagar 30 mil reais na cirurgia, porém, você vai ter resultados da noite pro dia. Tá bom, pessoal? Esse era o meu depoimento que eu queria deixar pra vocês. Você me desculpa, tá? Não sou bom com câmera, não adianta. Só tô realmente gravando esse vídeo pra tá ajudando vocês, tá bom? O site oficial aqui tá na descrição, se você quiser comprar. Desejo aí um excelente tratamento pra vocês. Vou estar tá também deixando aí um... Like, um... Um site do G1, né? Onde saiu uma matéria falando desse produto, tá bom? Entra lá que você vai ver o tanto de especialista que fala sobre esse produto, tá bom? Um abraço para vocês aí e fica com Deus.